Pessoal, vou dar dica pra vocês aqui de como tá solucionando o puzzle É bem fácil, não tem mistério A gente vai contar na ordem aqui ó. Vamos, cada, cada animal desse representa um número Então aqui a gente tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 E a gente tem duas runas Runa com uma interrogação e runa com duas interrogações Então vamos lá a primeira A gente tem essa cobra aqui Que é o número 3 Já até gravei Ela representa o número 3 Então a gente tem 2 Mais 3 dá 5 Pra gente chegar a 9 A gente precisa de 4 Qual animal que representa o 4? É a coruja Então a gente vai botar aqui a coruja Que é na primeira interrogação Vamos na segunda 1 um, mais zero é um, pra chegar a quatro é o três, que o três é qual? É a cobra de três cabeças, duas interrogações, ó, só revelar, Pronto. é só isso, mesmo. não tem mistério.